E aí, pessoal, beleza? beleza. Aqui é o Sr. Tietchan, seja todos bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Já vai se inscrevendo, deixando o seu like e ativando o sininho de notificação. É claro! Me segue nas redes sociais. Se você quiser já ir direto ao ponto, o link do Tank tá aí na descrição. É só esperar cinco segundinhos aí do anúncio. Clicar em pular anúncio e cair nos link aí pra você se cadastrar no D-Tank. Por que eu coloco esse anúncio? Não sei. Pra poder gerar uma graninha pra mim, porque o YouTube não me paga com nada, mano. Que merda, hein? sabia não? É só esperar 5 segundinhos, não vai te matar, beleza, mano? E faz o seguinte, galera. Hoje, quer ver? Eu quero que vocês baixem 300 likes aqui nesse vídeo. Porra! Tudo isso? É claro! Por quê? Porque três melhores servidores dele tem que pirata sem bug, sem lag do Brasil, mano. <risos> Que demais! Ai que delícia! Se vocês bater 300 vai que eu vou trazer mais três servidores aí para vocês. São três servidores muito excelentes que eu já joguei, mano. Particularmente é muito bom mesmo porque, galera, os cara responde. Eles têm um WhatsApp lá, responde você. Sempre que vê que você precisa de alguma coisa, te ajuda. Os manos são tudo mil. E mano, vou colocar aí os servidores na descrição e do vídeo. Eu não tô classificando nenhum servidor aqui Todos são bons, beleza, mano? É porque eu tô jogando aqui no Dilletank Walker Que eu comecei uma continha nova lá E vocês estão me cobrando vídeo lá no Dillet Vocês podem ficar despreocupados que eu vou gravar lá pra vocês, beleza? E no Suf Tank, mano Eu também quero fazer uma continha lá e gravar pra vocês Porque eu não tenho conta lá E parece que a versão dele é 10.1, né, mano? Eu não sei se eu tiver errado Vocês me corrigem aí Mas, galera, ó Só esses servidores aqui, mano ó, O Dilletank Walker, beleza? Aí Eu vou deixar aí na descrição e o Drigeticos, o Suftank, o Suftank não tá entrando aqui, né, mano, ó, não sei porquê, mas a hora Tenho que, um acho que ele tá animando fazer. a inscrição. Tô vendo que vocês estão curtindo os vídeos, né, galera, então aí, ó, mano, assiste todos os vídeos aí que tá saindo no canal, beleza? Confia aí que a gente pode bater essa média de 300 likes aí, eu vou mostrar aqui, ver os inscritos do canal, ó, que a gente tiver perto dos 4 mil, porque tem muito, mano, que inveja o canal, não sei porquê, acho que é cair das capas, porque olha essas capas aqui, mano, ó, umas capas GG. Mano, eu fico posso ficar que ver até 10 horas no Photoshop, mas sai uma maravilha dessa, já tá muito bom, mano, na moral. Já ganho o dia. Mas, galera, basicamente eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Mano, eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Se você curtiu, deixa o seu like, beleza? Ativa o sininho de notificação e me segue nas redes sociais. Eu fiz um site aqui, ó, para quem não sabe, aqui no X, tudo mais, ó. O nome do site, Senhor e tudo mais Aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês Antes de terminar esse videozinho Tá aí na descrição, não, vou deixar aí na descrição Não, tá aqui na box, beleza, ó Tá bem aqui, ó, vocês vêm aqui Aí, ó, galera, tá tudo aí, ó Certinho, tem umas músicas aqui, ó Tem um chat online aqui, ó, que a gente pode Conversar, tudo certinho Aí, beleza, mano, é só entrar aí no site é aqui no Wix, mas pra frente Eu vou atualizar vocês com o que Novo aqui, ó, tudo certinho, beleza, mano mas muito obrigado por quem assistiu, um abraço do Sr. Tietchan e entra nos DDTank tanto nem na descrição. E falou! <música>